Porque esses princípios, eu vou dizendo aqui, teoricamente eles não tem força, teoricamente é uma informação. Por isso que eu falei, eu vou ter o que isso aí, que eu bati, eu bati com água, não tem poder. Qual é que é o poder? Quando isso aqui é evidenciado tá? Então vamos supor, é, eu chego num local, se eu tô, é, estou olhando tudo mundo meio de e depois daquela experiência é que eu falei, eu vou serenamente não para enxergar com isso mesmo, para lembrar que as pessoas chegando através do céu acendo. Assim. Hum. Não tem nada para mudar lá. Não tem que ser nada no lá. Percebe? Existe treinamento inicial porque nós não estamos habituados a fazer isso. A mente comum, ela aceita o que ela enxerga como ela se mostra e ela se que é como, como real. Agora nós estamos dizendo que não é real isso. Estou dizendo que está acontecendo uma, uma, uma, um efeito de hipnótico mental aqui, muito, muito grande. Está pegando a, a, a, o ambiente todo nosso e nós estamos fora dele. Porque esse que está querendo mentalizar é esse que está aqui, ó Ele não consegue fazer isso. Quando nós fizermos, nós fizermos isso, olhando a cena, passa a o mundo exterior para nós. Se nós fizermos corretamente isso aqui, esse conceito de mundo exterior, ele se altera para nós. O mundo exterior passa a ser o mundo espiritual. Perfeito. <risos> tá? é, se a pessoa vive com uma pessoa problemática, por exemplo. Então, ela está vivendo aqui, e uma pessoa problemática aqui. Se que ela for querer aplicar o princípio para tá? resolver o problema dessa pessoa problemática, nós temos duas pessoas problemáticas. <risos> <risos> Ninguém é qualquer coisa nenhuma. Agora, como é que nós vamos aplicar esse assim. princípio? Nós vamos lembrar que nós estamos saindo fora Aqui. Então, vamos falar do que é? Isso aí, queria que ele não resultasse uma alegria. Também, também. Então está aqui, ó. É... Foi isso aqui foi o seguinte, Jesus falou, eu faço um zoom aí, o que que os judeus fizeram? Foram a plástica pedrada né? Até eu coloquei aqui que as pedras simbolizam as crenças que não são jogadas. Porque quando é basta um dizer, eu sou Deus, pronto, ninguém ele não fazia fogo, mas que seriano nem sou? Vem tudo jogar as pedrinhas, né? Certo? Porque a gente mente, se eu disser, eu sou Deus, eu estou incluindo todo o universo e o universo está me incluindo. É, a verdade se revela para ser reconhecida. É aí a questão. Se a pessoa não reconhece, é porque ela não está se vendo como Deus. Quando ela se enxergar como o próprio Deus, ela vai enxergar. Porque eu fiz um pouquinho um aqui. Quando alguém percebe sua unidade com de Deus, percebe que tudo e todos já estão igualmente iluminados. Não tem nenhum mais ou menos. Não tem é Aquela questão da vidraça de, de ouro, né? tirar a vidraça tirar vidraça aqui, eu não posso enxergar mais uma coisa pior que a outra na foto. Eu estou vendo como uma coisa é. Ou eu vejo pela vidraça ou eu vejo sem a vidraça. Agora, não tem jeito eu, eu, eu, eu mexer aqui nessa vidraça aqui, e, e, e mexer uma coisa aqui, achar uma meio perfeita lá fora. Certo? Ou enxerga a coisa como ela é, ou não enxerga a coisa como ela é. Não tem nem termo aqui. Não existe uma questão assim, eu sou espiritualizado, sou mais espiritualizado que o meu vizinho. Então é esse aqui falando desse. Não né? tem nenhum espiritualizado. É. espiritualizado o espiritualizado, é, o que é o espiritualizado? O único espiritualizado que tem, só pode ser Deus. Né? É o único espiritualizado, é o único iluminado que existe. Quando Jesus falou assim, Jesus é iluminado, por quê? Porque ele disse que eu e o Pai somos um. Então ele é iluminado. Você fala assim, não, eu sou iluminado. Como pessoa, nunca disse. Pode ver, o eu sou, é, eu sou o caminho, eu sou a vida. É aquilo que é indivisível. Esse que é o iluminado é impessoal. É impessoal. Totalmente. Nós costumamos é, atribuir a personalidade à verdade, por quê? Pela própria ignorância espiritual. Mas não tem nenhum iluminado que explicou isso. Nenhum. Não. Tá? a colocação de cerveja na verdade, de São Paulo, de cá, ela representa bem um sonho, né? Sonho Exatamente. É um sonho, né? Tá. E é um sonho acorda de acorde, né? Que você vai alistar é um sonho que é tudo. Exatamente. O mundo visível, a, a primeira coisa que a pessoa, tem que perceber é se ela está afim, se ela está afim de enxergar o real. Primeiro. bater e abrir o se seu gozar, né? Porque tem gente que não, não sabe, ela, ela quer conhecer teoricamente. Eu conheço pessoas que se interessam por isso aqui teoricamente, mas ela tem até medo de ser revelada né? <risos> para ela. Tem medo mesmo. Não sabe como é que é essa experiência e tal, mas né? não adianta falar que tem medo de Deus, né? A experiência, ela fala assim, não, eu só, eu só sabendo que a vida está bom, né? Eu confio na sua confissão, eu não quero experiência. Agora tem aqueles que, eu faço sempre a maioria, né? Quer saber a fundo como é que é o universo perfeito, né? Então nós estamos dando os elementos básicos para propiciar a condição ideal, para isso. Receptividade, né? Não querendo mudar a aparência. Na verdade, se a gente curar alguém, ou deixar de curar alguém desses princípios, não tem valor algum isso aí. É, o, o valor é exatamente só saber que isso aí é, é assim. Né? Porque ninguém vai curar alguém eternamente. As coisas de Jesus, são todas é inúteis. A não ser para constar a verdade do princípio. Porque é um dos donos que ele curou. Como se considerar é, a, a aparência não tem nenhum aí, né? E ele sabe que ele não curou ninguém, né? Não, não só Jesus, todo iluminado que recebe a revelação de como o universo ele é, pode se ser uma revelação de 5 segundos entre o tempo humano ou de uma hora, ele não vai chegar numa parte iluminada ou outra, outra parte para desenvolver, ele não vai chegar ao um ser mais atrasado que outro. Soube essa imagem. Aquela questão que, é, vamos supor, o, como nós determinamos aqui, com aquela de Campinas de São Paulo, e a crença de São, é, sei lá, uma hora, uma hora, pouco, sei lá, esse tempo, se nós estendemos isso aí para o início do mundo, agora, aqui não determina nenhum medinho, aqui o parinho. Então as pessoas estão contando aí os milênios. todo mundo contando milênios? Qualquer místico que estiver contando milênios, ele não é místico. Porque o místico só admite o agora. Tá? Agora, existe aquele aqui, ele tem dois caminhos para tratar. Ele enxerga só tem o um agora, aí ele fala assim, mas se eu falar isso, eu não vou me fazer entender. É que, que a gente, ela está vindo, né? a, a hora virá, e agora é. Né? Então ela coloca no futuro, e aqui não tirar é. Coloca no futuro, e aqui não tirar é. Então a pessoa vai descobrir daqui 100 anos, vai sair agora. Para mim é agora. Tá? Se ela descobrir agora, não comigo, não vai ser daqui a pouquinho. O universo que Jesus viu é o mesmo que está aqui. Não mudou nada. Agora tem gente achando que ele viveu esse mundo há dois mil anos atrás. E esse não viu nem Jesus nem o mundo. Hã? Hã? Então é despertar, né, esse vídeo. Bom, agora, o outro detalhe é o seguinte, que quando nós percebemos isso, automaticamente o mundo, chamado externo, ele passa a ser harmônico. Por quê? Porque o que, que parecia fazer desarmônico? A, a distorção de acúmulo de densas que nós estamos acarrejando com um de fora. Tá? O Ficou claro esse negócio todo aqui? Pelo menos teoricamente? Seminário, né? São contatos seminário, né? Na hora de explicar, ela não. que Porque a pessoa que vai explicar, ela percebe que ela entendeu. Eu queria dizer o seguinte: a pessoa vai aplicar esses princípios aqui. Vamos supor que nós queremos todos, a partir de hoje, aplicar isso aqui. Então nós vamos reservar um tempo contemplação da, da verdade. Isso aqui é a chave da questão toda. Desde que seja feito com conhecimento de causa, né? Como fazer e para que fazer. Por isso nós estamos falando aqui nos princípios. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que achar tempo para descobrir que não existe tempo. Então, ter -se -se é a o que ele né? Preferência de manhã tem que, tem que ter dedicação, não o esforço, é a dedicação. Bater e abrir o seu você... Todos os atentos humanos, todos eles, se desfanecem quando a pessoa te descobrir a realidade, aquela, aquela preocupação com, com o pai e o meu filho.